Olá Brasilzão, Conexão Brasil pelo canal Mais Brasil, um abraço gostoso no coração, um beijo maravilhoso para a nossa pátria amada, Brasil, terra querida. E eu quero, antes de falarmos com a nossa entrevistada hoje, que é muito especial, eu quero falar para você, você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, para que você possa receber as notificações. Hoje, por exemplo, você vai se degustar com uma matéria muito especial. Cristiane Brasil, ex-deputada, é? Cristiane Brasil, ela... Foi, foi deputada federal, advogada de profissão, uma pessoa maravilhosa e ela vai bater um papo bacana com a gente. Ô, Cristiane, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós estamos no mundo. Tudo bem com você? Tudo bem, Sardinha. É um prazer estar com todo mundo que está te assistindo aí no canal Mais Brasil. Primeiramente, eu quero te agradecer. Muito obrigado por nos receber. É, foi... Maravilhoso A uhum. sua receptividade para conosco E a gente fica muito satisfeito Ainda porque Eu acredito que isso vem de berço né a, a, Nosso querido Roberto Jefferson Que é o, o presidente Nacional do PTB Tive a oportunidade De falar com ele recentemente Eu sou fã incondicional do seu pai Por todos os aspectos Desde a época do Mensalão Eu acompanho o trabalho dele, sou fã Sou fã mesmo, e sou seu fã porque te acompanhei e é, os problemas que a imprensa provocam, aquela coisa toda. Mas o nosso objetivo aqui de falar com você, é, minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez, é para nós falarmos sobre o idoso. É, nós sabemos que o tempo, tempo de vida do idoso, agora as pessoas, seres humanos, aumentou para 74 anos, né? E... Quais os parlamentares que você vê que apoiam o idoso nesse país? Então, acho assim, essa sua pergunta é bastante pertinente. Para as pessoas entenderem como é que a gente chegou no idoso, né? é importante falar um pouco sobre a minha trajetória nesse sentido. Eu fui vereadora três vezes na cidade do Rio de Janeiro. Em 2003, eu fui secretária do antigo prefeito, quando era bom ainda, o César Maia, naquelas primeiras gestões dele. E ele me nomeou secretária do idoso da cidade do Rio de Janeiro. E eu consegui fazer um trabalho diferenciado na cidade. É, foi na implantação do RioCard, que é o cartão de ônibus que permitiu aos idosos do Rio de Janeiro, a gratuidade nos ônibus e eu participei desse processo ativamente protegendo os idosos no Rio de Janeiro. Foi justamente em 2008, 2000, 2003, o ano que foi sancionado o Estatuto do Idoso. Então, a minha atuação começa exatamente no ano que marca o, o início do Estatuto do Idoso, que é a lei mais importante na defesa nos direitos da pessoa idosa que vem ajudar claro, a clara constituição vem ajudar também a política nacional do idoso essas legislações foram se aprimorando porque a defesa da pessoa idosa ela é fundamental dado que todos nós vamos envelhecer e a pessoa com mais idade ela precisa estar protegida primeiro pela família em segundo lugar, pela sociedade de uma maneira global, pelo meio que a gente vive. E em terceiro lugar, pelo Estado. Então, nós como legisladores fomos criando uma série de aparatos de políticas públicas para garantir que se cumprisse o que está escrito na Constituição e depois na, na legislação infraconstitucional que a gente foi criando também e aprimorando para a, a defesa e proteção das pessoas mais velhas. Como você bem disse é, Depois, claro Virei deputada federal Nesse meu mandato de deputada federal Nós criamos a comissão do idoso Não quis presidir a comissão do idoso Porque eu pensei o seguinte Eu já tenho toda um, uma, uma vida é, Sendo reconhecida Eu fui na ONU falar sobre envelhecimento é, Eu fui para vários países Eu virei vice-presidente mundial da International Federation of Aging, uma instituição com assento na ONU para tratar sobre a América Latina, é, sobre as questões do envelhecimento. Então eu virei uma autoridade mundial nesse assunto e acabou que, é, eu falei, se eu fizer isso, todas as pautas vão ficar coladas no meu nome eu não vou permitir com isso que outros parlamentares demonstrem ou acabem sendo atraídos pelo tema. Sim. Então, é, eu abri mão para que outros colegas estivessem à frente da pasta. Tem deputados como Roberto Lucena em São Paulo, que fazem um belíssimo trabalho à frente de, desse tema. É, a deputada Leandre, do Paraná, também. Eu reconheço que ela tem um trabalho belíssimo. Ela, inclusive... Quando eu deixei de ser deputada, ela pegou vários projetos meus para tocar. A Rosângela Gomes, no Rio de Janeiro, tem uma sensibilidade com a causa do idoso. Mas, infelizmente, Sardinha, não é um tema que atraia muito o interesse dos parlamentares. Porque o idoso não faz lobby, o idoso não tem sindicato, o idoso não vai lá para Brasília é, ficar sugerindo pautas, projetos de lei... Não tem essa força política, mas na hora de votar, ele vota. Mas na hora de ir para as redes sociais, ele vai. E, claro, você é um idoso superativo, mas você é um exemplo disso. Está aí, ó, lutando por um Brasil melhor, mostrando que, apesar da sua maior idade, você está muito mais ativo até do que pessoas muito mais jovens que poderiam estar à frente aí de movimentos para libertar o Brasil dessa quantidade de inimigos é, que querem tirar o presidente eleito democraticamente do governo, que não é corrupto e que comprovadamente não permitiu que o governo federal fosse usado para a corrupção, e querem voltar a implantar um socialismo é, corrompido, um, um socialismo de trocas no Brasil, que só serviu para roubar cerca de um PIB inteiro do Brasil e mandar para outros países comunistas, ditatoriais, que foi o regime que eu ajudei a combater, sendo presidente nacional do PTB, na ausência do meu pai, que estava preso, depois estava doente, e estando à frente também, do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, aquele poste que fez aquela quantidade de besteiras que culminou nas pedaladas que enterraram nossa economia ladeira abaixo e que eu tenho o orgulho de ter ido lá votar pelo seu impeachment. Maravilha. Eu, eu, eu, eu, eu fico feliz em nós termos alguém que faz isso porque... Eu já sou idoso, estou com 63 anos e, na verdade, o, você disse aí que o, eh, os parlamentares não dão muita atenção para o idoso, o Cristiano, e infelizmente isso é real. <SILENCIO>